Quero já pedi desculpas porque eu sou um bocado novo nesta coisa do gaming Ou melhor, não é na cena do gaming, é mais na cena de gravar gaming Stuff a Eu acabei de descobrir um jogo feito por fãs dos BTS, que se chama To the Edge of the Sky do que eu estive a ler é como se fosse o Mystic Messenger mas com mas em que são todos agentes secretos I don't know She me down. aqui vamos nós To the Edge of the Sky ok, lá está isto a reclamar comigo a dizer, well, não pode, não podes aceder não sei o que e tal shut up bitch, I do what I alright Okay, new game, let's go. Ah, oh, enter first name. Akas feel. Turn right here onto the path of Olympia. Aqui é onde? Estou sentada em casa. Ok, ok. Como é que eu posso tirar. Vamos só fazer uma pausa pelo. Eu... Sim, está bom, estava-me enervar. Árvores cor de rosas não são estranhas, pelo amor de Deus. Olympia City, ok? Olympia City parece o nome de cidade do Pokémon, não sei porquê. Give me a P, give me an A, give me an N, give me a T, give me an S, give me an M, an F. Fantasmas. Ok. Seven. Seven. Seven. Hm, eu disse que isto era preciso ao Mystic Messenger. Nine, four, and zero? Ok. Ok, passamos para uma montanha. My clan stopped outside the city again. Sasuke, és tu? Quem é você? Meu Deus, cara assustadora com horror. O tipo de deles? Dirty Drifters aren't welcome. Ok. Olha o outro igual. Isto é o menino... Isto é o menino... Isto é o Matrix. Um terceiro. Agent Smith, right here. Oh, oh. Uh, I don't know. Yell back, ignore them and keep walking to their store, the city. Vamos ignorar. Ok, música para. Eu não gosto quando a música para. Bolacha do pedaço. Palma para a bolacha do pedaço. I'm going to go to the entire class. About... Mm. Bay's here. We can all go home. <laughs> A eu. did <laughs> the second man, I find, I almost forget myself in the serenity of his life. True. Let the mysterious man handle it. Help him handle it yourself. Não, que okay. funciona um romântico. me handle. It. Okay. you, Portanto, as pessoas que agora fazem. Zé, Jungkook, tu não tínhamos Zé, tínhamos Jungkook ou Gaivota Bae is Beric ah! Ok, o Nine é o Rap Monster E ele acabou de pôr uns óculos Sol. What the hell O Jungkook aqui parece o Jackson dos got Seven, é muito estranho Tipo Vê esse que é o Jungkook, mas tipo I don't know, ele, qualquer coisa Jackson Ok, o sugar é o 4, ao 3, o 5, o 6 e o 8. Ah! E eu sou o 7. Ah! Wait, what? Uuuuh! Eu vou me assustar provavelmente, mas pronto. Oh! Espera, eu estou na dúvida. Isto é o sugar, Goldini. I'm really lost right now. Parece... a dizer que eu chego. What you expecting, We weren't, no. Agent Smith, back again. Por que ele está assim? Isto já parece um episódio de Miami. tiro os óculos, põe os óculos, os óculos, os óculos. I don't get it. Seriously? The weather generator... What? Show it, bed for you, everything. Agora não podem dar doer. Estes gráficos são um fish, mano. Aqueles são naves espaciais. What the hell? Parece as naves dos Incredibles. Continuando Minority groups like women and young people Ok Ok Porque são both. De nada Can you run fast? Lá vamos nós Posso gravar? Oh Acabou What the hell? Acabou Ok, não acabou. Ok, acabou. What the hell, acabou. What the hell, people? What the hell? Acabou. What the hell? What the hell? Foi giro, mas foi bem, tipo Ok. Ok. Preciso de mais. Preciso urgentemente de mais porque parece que a história vai ser interessante e que vai desenvolver de uma maneira mais romântica, mas estava a giro, estava bem feito. Deserto, fiquei sem perceber se era o Sugar ou se era o Jimin. Eu acho que era o Sugar. Eu vou dizer que é o Sugar. Está bem fixe, man. Não estava nada à espera. Achava que fosse uma coisa tipo mais lovey dovey. Uh, logo do princípio, mas não. Tem tipo logo segredos e do tipo 4, 9, 7, 6. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo um bocadinho diferente do habitual porque eu sou muito noob nestas coisas, mas vi o jogo e achei, uau, why not? E é isso, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar no vídeo, partilhar nas vossas redes sociais e seguir-nos no Instagram, no Tumblr e no Facebook. E claro, não se, esqueçam de e não se esqueçam de subscrever se quiserem ver mais vídeos destes Dance Covers, Reaction Videos, blá blá blá blá. Imagine que é pai,